O nascer do sol em um novo mundo, repleto de possibilidades, em é um jogo utópico, maravilhento, sensacional, epicamente épico, tudo completamente novo, a não ser pelo velho boneco quadrado de sempre. Faz <risos> sério, galera. Peguei vocês, peguei vocês por um segundo. Mais, mais, mais, olha só é o velho Minecraft de sempre, porém olha a sombra, cara finalmente, finalmente eu finalmente vou tentar falar esse nome que é tipo um xingamento de mãe, mas estamos aqui hoje com a Sonic Eders Unbelievable Shaders Renewed, ah, renovada e olha essa água, cara olha só o detalhe do vento batendo na água, melhor que isso olha o detalhe dá pra ver lá embaixo, cara Olha, tem argila ali, tem areia, olha, cara, olha esse prédio, olha as sombras ali na sacada, cara, que isso, meu, olha só, ah, detalhe, esse aqui é o Modern City Map, ah, tá pra download também, tá na descrição, olha esse poste, olha a lâmpada, cara, olha a lâmpada, Olha a sombra dele, correndo de lado. Olha o nível de realismo disso aqui, cara. Tá até uns bichinhos aqui do Mocreators que não tem uma sombra muito boa, mas... Mas, mas... No geral, funciona muito bem. Olha a sombra do poste, cara. Olha essa água aqui no prédio. Olha isso, pera aí. Opa. Olha isso, cara. Olha o detalhe da, da, da luminosidade da luz atravessando o prédio. Cara, é fora de série Tá dando uma bugada no mapa Eu acho que porque ele deu uma versão anterior Aí o bioma, antes, que antes era congelado Deu uma descongelada Mas, mas, mesmo assim Olha aquele prédio lá na ponta Olha só, cara Olha, ele ainda tá crescendo porque Cara, é muito bloco Muito bloco, muito bloco mesmo Olha essas ruas Olha meu boneco lá embaixo A sombra dele, ó Pera aí, deixa eu tentar pegar Ali, ó Olha lá Olha a sombra do boneco. Olha quando eu mexo. Cara, que isso. Olha esse estacionamento aqui. Esse prédio. Olha a sombra da rua. Olha o detalhe, velho. Cara, o nível. Olha a minha sombra refletindo aqui no prédio. ó, ó, ó. Olha só. Cara, o nível de realismo dessa sombra é... É sensacional. Essa versão nova tá muito pesada. Olha a piscina aqui, ó. Essa versão nova tá muito pesada. Não é qualquer computador que vai rodar. Mas, mas olha só. Até o meu tá tendo um pouquinho de dificuldade. Cara, mas é muito sensacional. Alguém para fazer uma série de terror tem que usar essa sombra. Uma das primeiras. Uma das, mais famosas, uma das mais famosas também. Mas, cara. É top. Olha a entrada aqui, ó. Olha a sombra aqui. Tem ao entrar numa loja. Olha ali onde não tem luminosidade, como é que tá escuro? Cara. É outro nível. É outro nível. Não. Não, não tem como jogar esse jogo sem sombra, velho. Depois de testar isso aqui. Olha só. Esse prédio aqui, vamos entrar pra ver. Tem o um nome aqui de quem fez. Absolut absolutely amazing! Absolutamente incrível! Vou entrar pra ver, olha só, cara Olha a iluminação aqui, velho Olha as luzes, isso aqui tá com cara de ser uma estação de trem Tem um relógiozão aqui, ó, geralmente a estação de trem em Nova York é assim ah, Aquela dos anos 40, Ticona pra caramba Olha que legal Ah, não é que acertei? Deixa eu dar um F5 aqui, olha eu andando, ó Olha só, é tipo um metrô, tem. olha a sombra, cara Olha só Cara, pra fazer uma animação Não, você tem que usar uma textura dessa Tem que usar uma sombra dessa, Ah, Ah, textura, não tem textura, cara Tá no original, olha o cavalinho ali, ó Olha como é que fica a grama, cara a, a iluminação, olha o detalhe aqui, ó A sombra da estrutura do prédio Cara, muito legal Vamos pôr de noite pra ver como fica a noite? <risos> Anoiteceu Olha lá o prédio, cara Olha ali atrás Olha as luzes ali, velho Nossa senhora Vou mandando por aqui Olha o trem Olha, tem uma ema ali em cima <risos> Que coisa, bicho doido Olha só Olha os telhos do trem Olha que legal Tá esse prédio aqui da frente Como é que entra? Tem uma escadaria aqui, ó Olha só, olha, olha os postes ah, cara, pra fazer uma animação Isso é muito legal Ah, pra fazer uma série de terror também Que olha só, olha como tá escura a rua É só os portezinhos Cara Olha a sombra aqui, ó Ah, meu filho, pra fazer uma série de terror Tem que usar isso aqui, velho Tem que usar Não tem como não fazer Aliás, não tem como fazer sem usar Olha só Olha o fogo O detalhe Como ilumina Cara, é, é outro nível É outro nível Olha a estação de trem Vista por cima, cara Olha os detalhes assim, O mapa também ajuda, né? Porque o mapa é maravilhoso, mas Olha os detalhes da iluminação da cidade, cara Parece uma cidade de verdade Sendo sobrevoada Aí vocês lembram do prédio Do estacionamento? Olha só Olha o detalhe das luzes, cara, nesse prédio Que incrível Olha só, esse estacionamento aqui embaixo Olha o prédio do lado, cara Cara, como é que pode? Olha esse prédio aqui lá dentro, ó Cara, é incrível é Incrível Roda gigante. Cara, que demais. Olha só esses prédios aqui. Esse aqui estilo em par state. Cara, muito legal. Ó, tem um, tipo um estádio aqui, ó. Cara, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha, mais um. Uma espécie de estádio. Olha a sombra do prédio. Ela se mexe, ó. E ela se mexe com a lua. Olha. Olha esse prédio aqui. Caramba. Olha a iluminação interna lá dentro. Ah, demais. Demais, demais. Ah, olha só um auditório. Um auditório, cara. Pera aí, eu vou ter que descer. Vou ter que descer. Tem uma aranha ali. Minha plateia. É, olá todo mundo, eu sou o Dinho e eu tô aqui pra fazer um stand-up, e... É engraçado, vocês sabem por que que a galinha atravessou a rua? Uai, pra chegar do outro lado, né, o bando de Zemané? Pra que que ela atravessaria a rua? Pra dizer oi pra mãe dela? Não, ela é uma galinha, ela nem sabe que é a mãe dela. <risos> cara, muito legal, olha a iluminação do palco, muito legal. Então, galera, o que vocês acharam dessa sombra? Muito bacana, né, cara... Desculpa, mas eu fiquei bobo Ficou demais a atualização Então é isso Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo Se inscreva no canal se for inscrito E eu sou o Dinho, obrigado por assistir Tchau